gente, como vocês estão? Pastor Carlos aqui para é, mais um momento da nossa cristologia. Claro que nesse período é o período da Páscoa, então eu gostaria de fazer uma, uma falar alguma coisa sempre mostrando a grandeza de Jesus, todo o seu propósito, é, porém usando esse período da Páscoa, OK? Essa pausa não, esse hiato que nós vamos fazer. E hoje eu vou ler aqui o texto de Mateus 21 para nossa é, para nossa meditação, eu estou lendo nesse, é, chama Novo Testamento Judaico. É um Novo Testamento que ele é escrito só em inglês e em português, não existe em outra língua. E é interessante porque assim dá para você aprender algumas palavras, os nomes que eles usavam, né? É, é muito interessante. Esse livro foi escrito próprio por judeus, messiânicos, judeus. E, e então assim ele usa os termos, né? alguns termos é muito interessantes. E, e o que eu gostaria de falar isso, uh, hoje é justamente isso. Jesus, logo uh, daqui a alguns dias, vai estar celebrando eh, a sua Páscoa, né? fazendo a Páscoa, eh, transformando essa essa celebração da Páscoa, mantendo ela, mas transformando ela na sua ceia eh, do Senhor. né? Mas a coisa que eu achei interessante de Jesus é que eh, no, nada é deixado no acaso. Ele fez uma preparação para isso. Os judeus, é, antes de celebrar a Páscoa, eles usam tirar todo o fermento, todo o fermento, limpar a casa, não pode ter nenhum fermento, e, e, para poder é, fazer o ceder né, de, de, de Páscoa, de Pesach. E, e o que acontece? Jesus também fez isso. Eu não tinha notado muito, mas ele, antes de, de fazer a, a, o que ele tinha que fazer, sofrer, morrer por nós e dar-nos a vida, ele ser o, o, o, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes disso, ele mesmo, é, como judeu, como pio judeu, ele decidiu tirar o fermento. E olha só o que diz é, Mateus 21. Quando se aproximaram de não? chegaram a Beit Peje. No Monte das Oliveiras, Yeshua enviou dois Talmidim. Talmidim são discípulos. É, com as seguintes instruções. Vá ao aldeia que está diante de vocês e logo encontrará uma jumenta amarrada com seu filhote. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-nos, o Senhor precisa deles. E ele os enviará de volta. Isso aconteceu para cumprir o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sion. Olhem, o seu rei está vindo a você montado humildemente em um jumento, em um jumentinho, a cria de um animal de carga. Então os talmidim foram e fizeram como Yeshua ordenaram, trouxeram o jumento e o jumentinho. Puseram seus mantos sobre eles e Yeshua sentou-se sobre ele. Multidões foram ao caminho com seus mantos enquanto cortavam galhos de árvores e espalhavam pela via. Um grupo que ia adiante dele e outro também atrás gritavam Por favor, liberte-nos essa Por favor liberte-nos a palavra Roshaná Roshaná é, muitas vezes as pessoas falam oh, É, estão osanando alguém Não, não é, não é, não é essa palavra quer dizer Por favor, liberte-nos era um pedido era um clamor não era uma exaltação, era um clamor, era, era é, você agora é o rei, é, e fi, finalmente dentro de Jerusalém estava entrando o proprietário, o rei de verdade, por quê? porque é, Jerusalém foi conquistada por Davi, mas ela antes era dos Jebuseus. Essa cidade foi é, invadida por babiloneses, por Assírios, por Persos, por Alexandre o Grande, e agora o rei, né, o rei que tinha dentro, tinha sido colocado por Roma, que era Herodes. mas Jesus, fazendo assim, ele estava declarando: "Eu sou o rei legítimo dessa cidade. Então é, bendito que vem no nome do Senhor, o filho de Davi, né? então ele está entrando, tomando posse da sua cidade finalmente então os talmidim foram e fizeram ok, filho de Davi bendito é o que vem no nome de Adonai né? do Senhor tu que estás nos altos céus por favor, liberta-nos osana nas alturas de novo quando Yeshua entrou em Jerusalém toda a cidade ficou agitada porque estava entrando o rei o rei, o verdadeiro rei, o verdadeiro dono daquela cidade. Né? Quem é este? Perguntaram. A multidão respondeu: Este é Yeshua, o profeta de Nazareth, de Galil, que é Galilea. <risos> Yeshua entrou na área do templo e expulsou todos os que realizavam negócios ali tanto os mercadores quanto os seus fregueses. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Eles disse: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Então vocês fazem dela um mantro de ladrões. Veja bem, Jesus entra dentro de... O primeiro ato que ele faz é tirar fermento é tirar o fermento que tinha dentro. Jesus mesmo tinha dado indicações aos seus apóstolos de não fazerem parte do, do fermento dos fariseus, dessa galera toda. E ele entra e já começa a limpar. Eu sou o rei, eu estou entrando e eu vou começar a limpar, porque essa é uma casa de oração, não be, bait, não. É uma casa de oração. E a coisa linda que eu acho, olha só o que acontece, olha a transformação que acontece quando Jesus ele entra no ambiente. Ele está preparando o um ambiente para a Páscoa, para ele ser a Páscoa. Versículo 14 diz, Cegos e aleijados aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Olha só, se vocês vão ver em Atos, em outros lugares, os cegos e os aleijados ficavam do lado de fora a porta pedindo esmola, tanta das vezes, muitas das vezes, não? É, ou, mas eles não podiam ter acesso a áreas do templo. Mas quando Jesus entra, ele diz, esse lugar é meu, é casa do meu Pai. E eu vou começar a limpar e também vou restaurar a adoração, vou restaurar o que precisa. Apesar que Jesus, depois disso, ele mesmo fala a respeito do templo. Mas naquele momento, naquele ato simbólico, com uma entrada triunfal de um general que entrava é, triunfal, ele foi recebido nessa cidade, não então ele começou a limpar, e os cegos e aleijados aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os principais, koanim, não, que eram os principais da, da sinagoga, e os mestres da Torá viram as coisas maravilhosas que Yeshua fazia, e as crianças gritando no templo, por favor, liberte-nos, hosana nas alturas, ao filho de David, ficaram furiosos. Eles ficaram nervosos, por quê? Porque Jesus... Antes eles eram os donos, vocês podem ver, tem uma parábola do, do, do, dos viticultores, né? que eles eram donos, aí manda o filho e eles querem matar o filho. Isso vai se cumprir, isso vai se cumprir aqui. Mas Jesus antes disso ele faz essa coisa. E eles ficaram nervosos, falaram, olha só, o que, que você está fazendo? O que, que você está fazendo nesse lugar? Você não é o um proprietário. Tanto que mais para frente nessa leitura eles vão perguntar, com qual autoridade você faz essas coisas? Né? E Jesus ele entra com toda a autoridade ali dentro. Ele começa a limpar o lugar, ele começa a colocar a casa de Deus e a casa de oração no sentido que ela realmente tem como casa. E ele diz, olha assim, ó, vocês não estão tá ouvindo o que, as, o que eles estão fazendo? E Jesus disse, e Jesus disse para ele. E Yeshua respondeu, claro. Será que vocês nunca leram? Jesus disse. Vocês são mestres da Torá e nunca leram? Como é essa coisa? Ou é possível que o business roubou a mente de vocês e o coração de vocês da Torá, da lei de Deus? Dos lábios das crianças e dos bebezinhos preparaste para ti o louvor. não? E aí, e com isso, ele os deixou e saiu da cidade para Betânia, Bet onde passou a noite. Na manhã seguinte, no caminho de volta para a cidade, ele teve fome de Jesus. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas encontrou apenas folhas, então disse, nunca mais de ti dê frutos. Imediatamente a figueira se secou. Os talmidins viram isso e ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? E Yeshua respondeu, sim, eu lhes digo que se vocês tiverem confiança e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira. Mesmo que vocês digam a esta montanha, levante-se e atire-se no mar, será feito. O que, que Jesus estava tentando transmitir? O que, que ele estava querendo fazer nesse momento? Lembre-se que eu falei que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, quando tudo era preparado para poder fazer esse trabalho. Mas antes dele ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes dele oferecer sua vida, antes dele oferecer sua vida para o perfeito sacrifício, ele tinha que deixar algumas coisas claras. E a primeira era a posse da casa do seu pai. E a segunda era mostrar, depois que ele pergunta, mas vocês não ouviram o que tem escrito na Bíblia? ele percebeu que a classe sacerdotal estava completamente cega. Então, no dia seguinte, ele... acontece esse fato da figueira, e ele está demonstrando simplesmente o seguinte, que a nossa vida, a nossa vida de discípulos, de tal de Jesus, se ela for uma vida só de aparência, se os ensinamentos de Jesus, a sua Cristologia, o seu modo de, de, de nos ensinar, de nos discipular, não mudar a gente, nós vamos nos parecer como essa figueira cheia de folhas, que aparentemente ela atrai você, porque você olha, Jesus olhou, teve fome e olhou. A figueira, ela era boa para os olhos. Lembra da história de Eva? Era boa para os olhos. Ele viu. Só que teve uma coisa, na hora que ele foi pegar o fruto, o fruto não tinha. E... A gente tem que tomar cuidado justamente com isso, porque daqui a alguns dias Jesus vai morrer. Né? Vamos falar na, na questão cronológica, ele está morrendo para resgatar as pessoas, para tirar as pessoas do Egito e transportar para a Terra. Não? sua Páscoa, sua Páscoa, a sua Páscoa vem lá de, de Êxodo, passa por Neemias e Esdra, Josias, o rei Josias, vocês lembram? Josias achou o Livro da Lei, o, o sacerdote Kiukia achou o Livro da Lei dentro da casa do Senhor e estava tudo parado, Tava uma bagunça igual agora nesse período histórico que eu estou sentindo. Josias restabeleceu o tempo e o nome Josias eu não sei bem porque eu não tenho escrito aqui agora, eu sei que acaba com Iá, Iá é vé. é o tetragrama. É, Deus é alguma coisa, Deus é restaurador alguma coisa, eu não sei bem o nome agora, mas Josias, um garoto jovem, restaura o templo, restaura as festas e restaura a Páscoa. Depois nós vamos ver, no decorrer do tempo, mais para frente, aconteceram tantas coisas, mas nós chegamos aí no profeta Malaquias. E o profeta Malaquias diz, Eis que envio é, diante de ti o meu mensageiro que preparará o caminho para mim. E o anjo do pacto que vocês esperavam, não o Senhor que vocês desejavam tantos, entrará no seu templo. Isso está acontecendo aqui agora, nesse momento, Jesus está entrando. Ele é o, o Senhor que vocês desejavam, porque as crianças falavam assim, Osana, ou seja, salva-nos, salva-nos, você que vem das alturas. Jesus entra no templo, então ele faz essa limpeza, ele chega no momento justo, ele está se preparando, e, e veja bem, Moisés no Velho Testamento, a um certo ponto, Deus queria destruir tudo. Moisés diz: Cancela o meu nome do livro da vida. Cancela o meu nome. Ou seja, já em João, em 1 João está escrito: Não tem amor maior do que esse. Alguém que dera a vida para seu próprio irmão. Moisés disse isso, como exemplo de Cristo. Cristo agora está fazendo isso. Ele está dando a vida ele disse, Ninguém me toma a minha vida. Eu a dou é, da minha própria vontade. E. Mais à frente, você vai ver em Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Paulo dizendo a mesma coisa. Ele diz, olha, eu ficaria anátema, separado de Deus para salvar os meus irmãos. Veja que coisa maravilhosa que acontece nisso, não? essa questão. Mas, Jesus precisava limpar. Ele precisava limpar é, essa estrada para ele poder, ele tinha que tirar todo o fermento. E hoje nos vem chamar, pedido para tirar o fermento do nosso coração as nossas presunções, as nossas coisas, e toda essa aparência, às vezes, de piedade, que não tem piedade. Então ele vê esse figo, ele diz, olha, nunca mais dê fruto de ti, mas que isso não aconteça com a gente. Não, porque nós fomos, fomos chamados para dar frutos, e frutos com abundância. Então Jesus, ele, ele nesse dia aqui, ele estava mostrando, seja é, fazendo um, um, uma comparação com Israel, e por que, que eu digo isso? Porque em Isaías capítulo 5 diz que o Senhor ele plantou uma vinha no seu jardim. E ele chegou e tirou as pedras, ele colocou um lagar, ele fez uma torre, ele fez uma sepe de proteção. E aí diz que um dia ele decidiu ir lá é, pegar do produto. Só que quando ele chegou a uva estava amarga, não tinha vinho bom. E ele ficou muito desiludido com isso. E Jesus está vivendo aquilo que Isaías é, relatou no passado nesse momento então aqui todo o contexto que eu estou dizendo é esse que Jesus essa preparação para Páscoa Jesus tirou o, começa a tirar o fermento limpar para que o rei da Glória ele entre tanto que você viu as pessoas colocaram os mantos não queriam que ele, que, ele, que, ele, que ele pisasse naquele chão porque seguramente aquele chão estava contaminado. E também para honrar o um novo rei, que não veio no cavalo de César, não veio no cavalo de Alexandre o Grande, nem de Senecaribe, de nem ninguém. Veio numa jumentinha humilde, mas era o teu rei, Jerusalém e está entrando com um jumentinho humilde. E hoje eu gostaria de deixar para gente esse sentido, né? Eu estou fazendo uma série sobre a Páscoa nesses dias aqui na Itália, claro, e, e deixar esse sentido, né, do que dessa entrada de Jesus. O que, que essa entrada fez? Ela, ela praticamente, ela, ela fez esse, esse, ele criou, criou essa confusão, porque os caras, o, o, o, os, os sacerdotes, os, os professores da Torá, eles não esperavam. Eles não esperavam. Tava muito tranquila a coisa estava muito parada, a um certo ponto Jesus vem e faz esse alvoroço, esse rebuliço. Né? E aí Jesus começa a dizer que ele é aquela pedra que os construtores rejeitaram, que também está escrito no, no, no Velho Testamento. E aí ele vai, né? ele vai entrando, tomando posse de tudo, mostrando o estado espiritual que está Israel, que estão as pessoas também, mas tudo isso é amor de Deus para preparação para o que vai acontecer. Porque daqui a alguns dias né, vai ter a Páscoa, vai ter o Shabbat Gadol, que é na quinta-feira, depois vai ter o outro sábado e no primeiro dia da semana, bem pela manhã, como tem escrito na Bíblia, Jesus vai ressuscitar para demonstrar que finalmente o Rei da Glória entrou na sua própria casa e agora está inaugurando o seu reino e ele vai para o lugar próprio de onde ele foi. Ele vai voltar para onde ele veio para manter essa relação com a gente. Então, que Jesus seja esse, esse é, osanado por nós. Não. Cada vez que nós vemos essa passagem osana nas alturas, salva-nos, salva-nos porque a situação está difícil, salva-nos. Eu é, não sei se eu vou gravar outro vídeo por esses dias, mas se eu não gravar, eu vou desejar para vocês uma boa Páscoa. Uma Páscoa com Jesus dentro do coração, entrando e limpando toda a sujeira, e nos colocando na mente, a consciência metanoia na nossa mente, e colocando metamorfose no nosso corpo. Ok? Vamos nos preparar, porque o Rei de Glória está querendo entrar. Um abraço a todos.